Que dia lindo! Oi, é você, mano? É você? Eu, você corre, mano! Sai daqui! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Gato armado, eu te odeio! Gato armado! Gato armado, Nube! Ei! Gato armado ruim! Gato armado ruim! Gato armado ruim! Toma aqui, ó! Vamos começar, né? Só que só era um teste, só era um teste. Agora sim, vamos começar a gravar. Ah. Então, por que você tá me olhando? Você tá olhando pra mim, por quê? Eu só sou um meio com remo. Então, desculpa pelo tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, mas é que. Eu não sei o que aconteceu, mas beleza. Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, né? Mas o que importa é que eu voltei. Vamos lá, dança, gata arrumado que eu voltei. Vamos lá e ó, ó, ó. ó a dança Vai, gato arrumado Dança Essa dança é de pobre É de pobre Toma aqui, ó gato arrumado ruim Sabe o que eu posso fazer com o servidor, gato armado? Você não sabe, né? Você não sabe Então, gato armado. Eu vou fazer um negócio com o servidor Então, espera alguma coisa acontecer com o servidor Falou, gato arrumado Era pra se chamar gato desarrumado Você acha que não aconteceu nada, né? Ei, hey, seus gatos bandidos! Hoje olha eu, eu vou dizer do dia em que eu fui hackeado no Roblox Eu já fui hackeado duas vezes Não foi só uma vez não, foi duas vezes Então, agora eu vou contar a primeira vez que eu fui hackeado Então, foi nesse ano 2021 Eu tava lá de boa o meu amigo, beleza, eu tava começando, só cair. quando ele foi colocar a conta, porque ele tinha a minha conta também, a minha conta principal. Só que quando ele foi logar na conta, ele não conseguiu. Só que tava com a, senha, tava com a mesma senha, só parecia um negócio de, de colocar a conta do Google que criou aquela conta do Roblox. Acho que ele tava me trollando. E aí, entrou um hacker mesmo. Acho que ele... Eu acho que não tava trolando não É, aí entrou um hacker Trocou a avatar e trocou a descrição da, da conta Então, é isso que aconteceu Então eu vou mostrar aqui a conta Então, eu já volto Beleza, eu já tô aqui no navegador Então vou abrir o, o Roblox Roblox.com Beleza, eu vou abrir abrir aqui é pra cadastrar, vou iniciar a sessão O nome da conta é Rafael Teixeira 2021 Então eu já vou colocar a senha Isso é muito fácil dela Inclusive quem quiser hackear A senha dessa conta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tá aqui, ó. Essa é conta, ó. Ah, tem até umas pessoas aqui, ó. Tipo, essa conta era minha. Aí depois virou, e aí depois eu, para tipo, um amigo meu, continuou assim na minha também. Mas beleza, ela tá assim até agora, Ela com esse nome. Coloquei o display name, ban, underline me. Agora tá, Rafael Teixeira 2021. Ou sobre, hack Deixa eu mudar esse avatar, colocar um... Fazer um avatar melhor nela, né? Tipo, quem aqui ó, provavelmente foi uma menina. Porque aqui, ó, o avatar. Seis horas e meia depois... Agora que eu tô tá com o riso de nugo. Quem quiser hackear, já pode hackear. Pode hackear essa conta É muito, é muito fácil sendo essa conta É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos contar agora a, a, a outra vez que eu fui hackeado A outra vez A outra vez foi, foi, foi pior Porque, não sei Um logo, né? Então, agora a segunda vez que eu fui hackeado já, já foi um pouco pior Como que eu já disse, né? Foi um pouco pior Porque foi na, na, minha, que? na minha conta tinha sido hackeada. Exatamente, mano. Já vi na minha conta principal. Não tinha sido outra conta, não. Foi logo a minha principal. Então, provavelmente o hack foi por cookies ou sem a salva. para mim a ou não. Ele já que eu pelos cookies. Então ele mudou pro avatar de guest que eu tinha feito. E mano, ele tinha atualizado um avatar. Ele tinha mudado o nome de outro também. E trocou meu avatar para pro do guest que eu tinha falado. Beleza, beleza. É, mano eu acho que o cara queria trocar minha senha também achei que eu acho que ele ia trocar minha senha só que como que eu tenho um pin da conta ele ele não conseguiu trocar minha senha tá então é por isso que eu tô aqui porque se ele tivesse trocado minha senha ia ficar muito triste ia ficar triste demais jogando Eu nem gosto mais de cogão ia ficar jogando nada eu não sei o que ia ficar jogando só jogo coisa do roblox mesmo é, mano, eu não sei nem o que ia estar tá jogando se eu fosse hackeado. Eu não sei. Eu não ia criar outra conta, não sei o que ia jogar. Mas beleza pelo menos não trocar a senha nas duas vezes. As duas vezes foram, foram uma sorte. Não trocaram a senha as duas vezes que eu fui hackeado. Nas duas vezes que eu fui hackeado, não trocaram a senha a, prim a primeira da. Na minha conta. Na minha terceira conta. Minha terceira conta é a do gato armado. Que é a conta do gato armado. Que é se. Esse... Que é o cameraman daquele início, mano, do vídeo Lembra dele? Ele é muito ruim É atualmente a minha conta secundária Só que ele era a minha, seg... minha terceira conta Aí aquela Rafa Teixeira 2021 Era a minha conta secundária No lugar do gato armado Só não gosto do gato armado Porque na maioria das vezes Ele não tá no computador é quando tá no celular Só é o noob E aí é por isso que eu falo mal dele Mas não, não fala mal das pessoas só... Sobre... Só por você ser... Tô jogando celular não Porque eu tô falando mal de mim mesmo que Só jogando celular Porque eu sou um jogando celular mesmo Então beleza Só que isso contra a pessoa hum, Você não vai isso não Então Então mano Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo falar